Salve pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Hoje eu tenho uma atração surpresa aqui, ó, totalmente vinda da Bahia de Salvador. Salvador? Salvador, Salvador, Bahia. Salvador Bahia. E é o cara do canal A Nova Máquina do Tempo, o André, certo? É isso aí, Ferrez. A Nova Máquina do Tempo que tem esse nome, as pessoas podem estranhar, porque é que eu não botei o meu nome no canal? É o nome do meu primeiro livro, um livro em que eu defendo democracia, ciência e sou contra o autoritarismo. Coisas assim, bem, bem do nosso tempo, a gente está precisando. Bem básicas. Né? E aí vocês sejam bem-vindos e a gente vai falar um pouquinho, claro, dos gastos dos cartões corporativos, né? A gente vai falar um pouquinho disso. De enquanto o pessoal tá mijando em banheiro barato, tá comendo carne zoada, hot dog passado, o homem tava gastando um dinheiro que a gente tá tentando entender como se gasta tanto numa peixaria, num sorvete, né? É, a gente vai ter que desvendar um pouquinho disso. Tá com cara de rachadinha 2.0. Rapaz, <risos> não é possível que vocês ajudaram a eleger um presidente. Vocês não, que vocês estão assistindo a gente, não é ligeiro, Mas que muita gente ajudou a eleger um presidente que a gente tá pensando que o cara tá roubando em venda de privatização e tal, o cara tá roubando sorvete. É. Fazendo no, no cartão da gasolina, no cartão da no gasolina. No cartão da, da gasolina. Beleza, pessoal? Então se inscreve aí, tanto aqui como depois se escorre lá no canal, nova máquina do tempo, certo? Vamos se inscrever lá Falou, ó. Eu vi através do vídeo do Ferrez, beleza? Que vocês também vão se formar muito bem, que isso aqui é uma autarquia da informação. Menos, <risos> menos, menos, menos. E aí, mano, eu vi você fez um programa todo sobre o cartão corporativo. O que mais te espantou assim nesse gasto? cara o, o que eu acho que impressiona além do, do volume dos valores né é a gente vê toda a dimensão do bolsonaro em termos de Querer é, utilizar do dinheiro público para o enriquecimento. Eu tenho poucas dúvidas que o cartão corporativo tende a ser uma coisa semelhante ao que a gente já sabia dos funcionários fantasmas. Eu, eu tenho uma coisa, desde a val do açaí, muita gente fez, eu vou te contar a val, isso. A val do açaí. Eu vou, eu vou te contar uma coisa. Quando teve o negócio da val do açaí... E eu falava isso com as pessoas, tinha gente que virava assim para falar, ah, mas é dinheiro pouco, era uma funcionária fantasma, então. e eu dizia, a dimensão ética se dá no pouco, se dá no muito. O que estava disponível para ele roubar naquela época, o que era, eram era os funcionários fantasmas. Era isso aí. E quando mais se investigou dos funcionários fantasmas, a família toda tinha um holding de pautar. Era a prima, era a, a, a, aquela que trabalhava em academia, sim, todo mundo, a família toda, as mulheres, é. todo mundo. E quando você vai, faz, faz a conta, eu fiz a conta. E a conta da dá os imóveis lá do... É mesmo? Da, da, da... não foram 26 milhões de reais? Sim. Se você faz a conta de quanto ele ganhava, em média, com funcionários fantasmas, ao longo de 19 anos de vida pública, dá entre 25 a 30 milhões de reais, mais Caramba, ou menos. Mano. Então, é, é claro que eles usavam parte do dinheiro vivo para esconder a origem que vinha de rachadinho. É possível que essa origem ilícita... Porque uso de dinheiro vivo é lavagem de dinheiro, né? É uma técnica de lavagem de dinheiro. É possível que tenha outras origens. Eu não tô... Sim. A, a investigação é que vai dizer. É. Né? Eu, eu não posso afirmar. Isso é o começo da abertura da, do sigilo, né? Exatamente. Só que... Se for só funcionários fantasmas, e se ele tava ganhando entre 150 mil a 250 mil, e na fase final mais de 300 mil com funcionários fantasmas, em 19 anos, dá pra, dá pra juntar uma... Dá pra juntar esses uma, imóveis uma, todos. Uma, uma riqueza boa. Agora você vê, né? A gente nunca deve comparar crime, porque erro é erro, crime é crime, e tem que ser investigado e tal. A gente não deve fazer essa comparação, que às vezes eu, eu vejo que as pessoas fazem. Mas o Orlando, na época do PT, né, na época da Dilma lá, por causa de 8,30, de uma tapioca, o cara teve que sair do Ministério, velho, por causa de 8,30 que ele passou no cartão corporativo uma tapioca, né, depois a gente teve outros escândalos do PT, com uma coisa de um quilo de carne, um negócio, outro aqui e tal, agora, e isso aí, como que fica, assim, como que um bolsonarista vai defender um gasto numa peixaria, um gasto num, num hotel, que nem, 1 um milhão e 300 mil numa padaria, não foi isso? É. 1 um milhão e 300 mil numa padaria. Não, pra... não tem como defender, assim como não tem como defender ele ter admiração por um torturador. Agora, eu penso que o bolsonarismo levou ao mundo paralelo da rela relativização moral total. Sim, sim. Total. Quando o Bolsonaro é, misturou vacina com AIDS, aquilo dali era para qualquer pessoa... Durante a pandemia, a gente morrendo, sim, sim. mais de 60 mil pessoas morreram. Era pra qualquer pessoa que não abandonou sua racionalidade e seu amor ao próximo, dizer, esse cara já era. Esse cara já era. Já era é. ó, esse cara. Tô Quando fora ele o sufocamento lá Isso. também. Isso, tô fora desse cara. É, é. Tô fora desse cara. Esse cara, sim. eu costumo dizer, Ferrez, que esses fascistas brasileiros, eles são a mistura do fascismo com a tosquice. Porque sim. eles são fascistas e toscos, é. entendeu? É assim que o é o povo lá que achava que ia resolver muita coisa, é, literalmente fazendo merda é. no Congresso. É. Literalmente fazendo merda, que eu não quero, em respeito a você, não usar a outra palavra que eu sim, queria usar. Sim. Mas enfim, eles foram lá e, enfim, desrespeitaram as nossas é, E tem mais, né? eu tava conversando com você agora no almoço, a gente tava falando, e se tivesse dado certo, né? Porque muita gente fala, ah, mas pô, não é terrorista, porque, mas tá quem bom Quem tava isso... preso era você, né? Quem tava, é questão de dias, né? Então, os caras caçando todo mundo, porque assim, gente, uma coisa que é legal a gente explicar, pra quem não entende, que tem muita gente falando, ah, é, mas você não gosta do caos e tal, não, isso não é o caos. Isso é favorecer a ordem extremista, fascista, de direita, mano, tá ligado? Não é que você tá buscando a liberdade do regime, do regime opressor. Não, não, você está bu buscando um aprofundamento do fascismo e entrar numa coisa que depois nunca mais sai. Né? Porque a meta desses caras até... É a é eliminação do, da oposição. É, eliminação. É, uma, é uma dimensão fascista. Sim, é outra coisa. As minorias que se curvem. Já tinha alguns apitos ali, né? E depois agora ficou claro... Com a destruição de patrimônio, blá, blá, blá. o cara fala assim, ah, mas é uma obra de arte, ninguém liga e tal. Não é só questão da obra de arte. Que é tá simbólico aquilo. Né? É simbólico, né, mano? É simbólico. É simbólico, é tirar, é, é tirar o brasão do poder, é, é mijar em cima, é pôr fogo. Que nem o e, se tivesse, e se tivesse políticos de esquerda ali? Né? E se tivesse Sim. lideranças populares? O que, que sobraria? E uma outra pergunta muito importante. Se em vez de serem bolsonaristas, amiguinhos da, da PM, fosse gente da comunidade exigindo um sistema tributário justo, mais direitos trabalhistas, dinheiro para o SUS, eles teriam tratado daquela maneira? Não. Teria saído alguém vivo ali ou sem levar um monte de porrada? Se alguém gritasse, eu sou professor. E, entendeu? Tinha apanhado. Isso significa que a sociedade brasileira tem uma repressão com caráter... De classe, com Sim. caráter de classe, tem cor e tem classe, e tem classe. E se fosse uma organização defendendo os direitos trabalhistas, defendendo o SUS, defendendo as pautas que a gente defende... Tiro de borracha. e fosse lá era tiro de borracha. É, e se que e alguém se aventurasse a fazer alguma violência contra a polícia o tiro não ia ser de bolo. Não, se os caras pegassem que ele pegou aquele policial em isso. cima do cavalo, batesse no cara, esse cara rapaz, ia tirar uma arma de verdade ia, e os outros policiais iam fazer um, e, e, um massacre. Um massacre, né? É, é um massacre. E isso mostra, né, é, a conivência. Porque... Teve muita conivência. Esse evento que a gente vai falar durante anos, durante anos, durante anos, Sim. essa invasão do Congresso dos três poderes. Sim. Isso daí é, mostra o um caráter é, golpista, antidemocrático. E vai ser uma coisa que vai caracterizar esse período. Você acha também? A máscara? Eu queria te perguntar também assim, a questão, por exemplo, do Arthur Lira. Porque eu, eu até fiz um Twitter esses dias, comentando do Arthur Lira, falando, não, eu acho que o Arthur Lira, ele sambou com os fascistas até a hora que ele viu que agora não dá mais. Depois os caras entrou no lugar dele. Entrou no lugar dele de trabalho, quebrou os computadores, quebrou tudo. Eu acho que ele falou, agora eu acho que esse dinheiro tá caro. É o famoso dinheiro caro, né? É. Você recebeu dinheiro de fascista, de nazi e tal, e chegou lá e você falou, opa, esse dinheiro aqui vai... Mas, também tem, mas eu acho que também tem o jogo com a mídia corporativa. Ele não, é. quer, ele, ele, não quer, ele não quer que role propaganda ruim dele na Globo, na Record, na SBT. Ele não quer que a galera de lá fique Arthur Lira, compactuando com golpistas, porque ele sabe que isso é, é problemático a imagem. Você dele. acha que é o limite ali? Você acha que para muita gente, até para quem votou no Bolsonaro que algum outro que está assistindo a gente também fala, não, ali foi o limite, deu de embarcar ou não embarcar, parte, uma coisa que é... Parte que saiu, é, é, eu, tenho certeza, eu tenho quase certeza que as pesquisas de opinião vão mostrar que ele perdeu popularidade, que há uma perda de terreno do bolsonarismo, mas não há uma perda tão grande quanto deveria acontecer Sim. porque o bolsonarismo virou aceita. E a partir do momento que as pessoas é, adoram irracionalmente uma figura execrável, é, é difícil... É um processo, um episódio. Ele é importante, ele diminui a popularidade, mas ele não é suficiente. A luta antifascista, Ferrez, é uma coisa de anos nesse país. De anos, né? É, até porque esse cartão corporativo aí a mostra que tá o que está acontecendo, no começo desse, né, desse quebra do de sigilo. É, tem que ser um Simancol para muita gente, né, velho? Não é possível que o cara consiga defender isso aí. Ah, não, mas é muito dinheiro. É muito de, do mesmo dos mesmos criadores de chega de mimi, não ajude projetos sociais, não tem que ter isso ou aquilo de ajuda social. É, é o mesmo dos mesmos criadores de um país liberal, pseudo-liberal, né? Praticamente capitalista, mas aqui, mas... Cap, capitalista no, no, no último, né? Capitalismo no último. E aí para eles não é, não, essa regra não vale para eles, né? Não, mas nunca vale. a, a riqueza da família Bolsonaro foi construída surrupiando por dentro o Estado brasileiro e colocando a família toda, os aparentados, os aliados, os... todo mundo para ser funcionário. E dizendo que a culpa é do outro. Isso. Não. O Eduardo Bolsonaro era funcionário é, fantasma do Valdemar da Costa Neto. Enquanto ele era... O, o Eduardo Bolsonaro, ele tava cursando direito no Rio de Janeiro e supostamente tomando, pegando protocolos em Brasília. Só que ele não tava em Brasília. Ele só tava com o CPF dele lá para ganhar dinheiro. Sim. O nosso dinheiro estava indo para sustentar um estudante de direito da, da do Rio de Janeiro que deveria estar tá sendo, se ele não tem condições de sustentar, sustentado pelo pai que é deputado Sim. E, Sim. e tinha dinheiro para isso, Sim. mas então, não. Sempre mamaram, né? Mano, do... sempre, mamaram. sempre, sempre é, foi foi uma coisa assim. É, tem uma característica o Estado, duas características o Estado brasileiro tem que são muito tristes para um historiador como eu. Uma é o patrimonialismo, que significa o uso privado da coisa pública. Que é o que isso aí. O cara, ele tá deputado, ele tá vereador, ele acha que é dele, ele acha que é da família dele. É, que ele é, pode. Ele, é. entendeu É o prefeito que pega e não bota a família toda, pega lá o um amigo do... O cara não tem nenhuma competência, pega e bota lá também. É. Bota todo mundo lá. Entendeu? E essa é uma característica triste do Estado brasileiro. E a outra característica, que eu fico feliz, Reis, do fracasso desse, dessa tentativa, que é o autoritarismo. Nós temos o Estado brasileiro, o Estado brasileiro é autoritário, Sim. historicamente, mas, felizmente, nesse momento, não sei se pela conjuntura ou pelo amadurecimento de parte da população, são vários os fatores, eu não estou aqui para explicar isso, mas, assim, nós vimos uma defesa da democracia, Sim. uma defesa da mídia, Sim. uma defesa da sociedade civil, manifestações na Avenida Paulista que, não tão distante de onde é. a gente está, teve uma manifestação bonita Sim. e espalhados pelo Brasil todo. É, isso foi, foi importante. As pessoas se posicionarem também, sempre é importante, né? Eu sempre peço aqui no canal, sempre fala, meu, se posiciona, se engaja, entra nessa luta, porque quando você não se organiza, alguém se organiza, organiza você. Não tem essa... Não tem vácuo no poder. Não tem, é. Você <risos> deixou, ou, ou os fascistas vão pegar, ou neoliberais corporativos, é. gente... Que tá defendendo os interesses das grandes corporações empresariais. É. Alguém, vai, alguém vai ocupar o poder É, porque agora tem muito um discurso também da não política né? Não, não um debate político. político tá? Peraí, até a eleição você tava defendendo o Bolsonaro Aí perdeu a eleição, agora você não debate política né? Então a gente tem que debater a, a gente tem que fazer o Estado andar claro. né? Fazer as coisas Porque não é porque veio para o governo do Lula também Que é um governo que a gente ajudou a eleger Que a gente vai deixar uma mão, tem que cobrar as pautas Tem que fazer a cobrança, é o Estado, é o poder De todo jeito nós temos que cobrar Entendeu? Temos que fazer a cobrança Fazer a cobrança em cima das nossas pautas E críticas Merece. E críticas quando merece. E crítica né? quando merece. Eu tava comentando com o Ferraz antes, da... o Ferrez foi tão gentil que me deu o meu almoço da minha esposa, né? Ferrez é... é... Mas não é para todo mundo não, pessoal. Ele fez essa gentileza aqui com a gente. E... e a gente tava conversando que eu tô muito feliz com as indicações de Lula para saúde, pra... e elogiei várias. Mas o Lula indicou um bolsonarista do Ministério das Comunicações, o Juscelino Filho, e eu fiz um vídeo no meu canal criticando e aí muita gente disse, ah, André, mas você não foi favorável ao Lula? Cara o Lula tá acertando um monte de indicações pra Fazenda, pra Saúde, Nízia Trindade Lima, é. presidente da Fiocruz, é, é uma indicação com fantástica ser, eu fantástico. faço L com indicação dessa, com certeza, mas eu vou passar pano pra Juscelino Filho no Ministério da Comunicação, vai, se eu, falar, se eu faço isso, eu tô vendendo minha alma, não posso fazer isso é, não pode eu posso até entender, isso aqui é jogo político. Sim, eu posso até just, tá ah, assim, entendo. O União Brasil ele negociou e tal, se o União Brasil entregar voto, pode ser que tenha valido a pena, mas o cara é uma indicação ruim. Sim. sim. E eu e eu não posso mentir pro meu público, né? Não posso mentir para mim mesmo, entendeu? É. E quando tem gente infelizmente que vira a, a, a, a, apoiador cego, né? Tudo que o PT fizer agora é, é, é, é. bater palma não. É. assim. A, co, quem, quem, for, quem quiser me seguir e segue o FEAI sabe que a gente é tem o um pensamento independente. Sim, sim. E, mano, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui no Indústria 262, direto da Bahia. Estou a sua esposa dele, uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença também. Prazer conhecer ela também. Eu gosto de gente de A boa... Débora. A Débora, minha a esposa Débora é boa, boa Astral. Eu gosto de gente boa astral, gente que chega pra somar. Né? Então, obrigado por você ter vindo. E você também faz uns cursos muito legais, né? Que você estava tá me falando lá no almoço, que você organiza os cursos. Fala um pouquinho aí para o nosso público, de repente, entrar lá no curso, se inscrever, aprender um pouquinho mais, que é sempre hora de aprender, né, mano? Eu agradeço muito, Ferreis. O curso que vai começar em março... Eu já fiz quatro cursos, mas o curso que vai começar em março é um curso meu em parceria com o grande escritor Fernando Drummond, que ele é parente, primo, do Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes é. escritores da história do Brasil. Só esse senhor aqui? É, mas ele tem brilho próprio, ele é roteirista da Globoplay, escreveu vários best-sellers, um escritor de mão cheia, e o nosso curso Literatura e Política Luta Antifascista pela Democracia. É um curso de formação de uma militância que entende que a luta contra o fascismo é uma luta das nossas vidas. E entende que a arte, que a literatura, tem um papel social nessa luta. E eu vou trazer exemplos da literatura, o Fernando vai trazer exemplos da literatura e eu escrevo literatura. Claro que, assim, eu tenho uma inserção maior na ciência, né? fiz mestrado, doutorado, e o Fernando é muito mais escritor, muito mais Sim. essa dimensão. E nós vamos ressaltar essa dimensão minha mais com um pé na ciência e um pouco na literatura e o dele um pé muito mais na literatura e um pé muito maior também roteiros e tudo ah, mais. Né? Como o cara se inscreve? dentro né? no seu canal. Na verdade, é, eu vou mandar para você um linkzinho do Simpla, que é a plataforma que a gente faz. A inscrição é feita pelo Simpla. Tá. E é, o curso oferece certificado. Ele vai ter quatro encontros para tirar dúvidas. Então, oh. tem quatro aulas e quatro encontros com os professores em que os alunos vão fazer oh, legal. qualquer é. pergunta. E a gente vai dialogar com as pessoas, Sim. e nós vamos ter grupo de e-mails e de WhatsApp, para caso a dúvida não tenha sido respondida nesses encontros, a gente dá um suporte ainda por alguns meses, e as aulas são gravadas, as aulas e o material do curso fica... Ah, para sempre, então, pessoal. Então nós vamos pôr aí na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Ou no primeiro comentário fixado. Isso. O curso. Você sabe que eu não vendo curso, eu não, não sei fazer curso. Sou um cara que só tem o terceiro colegial, mas eu admiro e aprendo bastante quando eu trovo esses caras aqui. A gente tem que aprender com alguém. Eu beleza? acho que o Ferrez é muito humilde, porque não. conhecendo o Ferrez, ele poderia fazer o curso é, se, se, quisesse, não tenho, não tenho. se quisesse, se quisesse. Mas essa é uma escolha dele. Mas a competência, é. a inteligência é, e, e, e, e a gentileza humana é, é uma ok, coisa isso. que que toca Eu vim para São Paulo e ele abriu as portas aqui do espaço dele pra gente. Eu fico muito agradecido. Eu que agradeço. Obrigado por ter participado do canal aqui. Vocês sabem que eu não recebo muita gente no canal. A meta é receber gente boa, que nem o meu parceiro aqui. Beleza? E ó, eu vou dar um último salve para vocês certo? Eu vou deixar a inscrição do curso dele, tudo direitinho aí embaixo, aí no primeiro comentário fixado, e vou dar um salve para os cinco, as cinco pessoas, a gente vai estar pedindo para eles liberarem, se eles derem a permissão de liberar o nome, cinco pessoas que já viraram padrinho do Interferência, que adotaram a criança junto com a gente lá. Vocês sabem que a Fundação Casa, infelizmente, gasta mais de 11 mil reais na, para poder ter uma criança lá dentro, né? um jovem lá dentro, durante um mês. A gente gasta 220 reais, pessoal. Então a gente abriu uma parceria aí de padrinho, quem quiser ser padrinho da criança, pode se inscrever no Apoia-se. Apoia-se barra interferência. A gente já tem cinco. Então, ó, abençoados, muito obrigado, porque a gente vai manter esse projeto esse ano só com essa força do Apoia-se, tá bom? Tá muito complicado. Vocês sabem que nós tivemos quatro anos de desmonte do Bolsonaro, onde a gente nunca teve esse negócio de viver de lei de incentivo e tal, mas a gente tinha algumas parcerias e essas parcerias caíram porque os comércios ficaram ruins por causa do governo também, tá bom? Então, quero agradecer. Se você puder, entre no link do Apoia-se também, apoia-se barra interferência que a gente tem 87 crianças ainda precisando de padrinho. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Se inscrevam na nova Máquina do Tempo, hein? Vai lá e fala, ó, oh, o Ferris mandou aqui, eu tô aqui vendo se esse canal presta. Tá bom? Um grande abraço.